A CRL vai acabar, quem vai jogar, como vai ser isso tudo, quando começa Se liga só, porque agora eu vou falar tudo sobre a CRL e todos os detalhes Então se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza, Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E é o seguinte rapaziada, já estamos aqui dentro do Clash Royale Porque hoje a gente vai falar tudo de CRL Vocês estão vendo já aqui, tá o Fantasy Royale Pra vocês verem aqui o meu fantasy, eu vou explicar o que eu fiz Vou mostrar todos os times da CRL E CRL vai acabar? O que, que será que vai acontecer? Não vai ter mais CRL no mundo, na vida O que, que vai pegar? Calma, calma, calma, calma Porque tá começando o vídeo e eu vou falar tudo, tudo, tudo pra você Tudo o que você quer saber O que você queria saber Agora você vai ficar ligado, galera Mas é o seguinte, rapaziada Antes de começarmos o vídeo com todas as novidades da CRL, eu vou falar pra vocês sobre uma coisa muito legal, isso mesmo, tá aqui ó, é isso aí rapaziada, a Old Spice se juntou com a Xbox BR, isso mesmo, com a Xbox BR, pra trazer pra gente uma novidade muito top, nós que somos gamers, gostamos demais, com certeza todo mundo vai ficar maluco, rapaziada, é o seguinte, a pais se juntou com o Xbox e eles estão trazendo aí uma promoção muito bacana, galera, muito bacana mesmo. Você vai comprar aí um pack, eu tô deixando aqui na tela em algum lugar, um pack com dois, assim como eu tenho aqui, ó. Tenho dois, ó, tenho o meu e tenho um outro aqui do mar profundo. Os dois outros pais. você vai ter dois outros pais VIP com um combo muito top, onde você vai ganhar... Um mês grátis de assinatura na Xbox Game Pass Ultimate, rapaziada, sim, é verdade, manos, é verdade. Bom, assim você pode curtir, se divertir, jogar os seus jogos e manter, é claro, cheirosinho, se manter cheirosinho e, é claro, proteger o, o nariz de quem você ama, né, rapaziada? É, isso é importante também, né? Bom, mas sabe que é o mais legal, galera. O mais legal é que você não precisa usar somente no Xbox. Você pode usar no seu PC. E aí a gente curte demais, né, rapaziada? Bom, fica ligado. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, onde você vai poder saber sobre tudo isso, sobre esse pack com dois outros pais ganhando aí um mês grátis de Xbox Game Pass Ultimate. Tranquilão. E você que ama os games assim como eu. Com certeza não pode perder essa, hein, rapaziada? Não vacile. Então corre, já clica no link pra você saber mais. Leia o regulamento, é claro. E garanta aí nos supermercados o seu pack com dois outros pais e também levando gratuitamente um Xbox Game Pass. Que isso, mano? Eu, se fosse você, não perderia por nada. E é claro que você não vai perder, né, rapaziada? Então é isso, Xbox e outros pais se juntaram e trouxeram pra gente. Algo muito legal, rapaziada Então não vacila, já passa Correndo no mercado e compra o seu Beleza? Eu já vou garantir o meu Eu gosto de outros pais e também gosto De jogar, então juntem os dois E vou garantir o meu, galera Bom, é isso, rapaziada Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos direto pro jogo Porque agora nós vamos falar de CRL, rapaziada Hum... O bicho vai pegar Bom, a CRL Acabou Calma, calma rapaziada, calma, calma, não acabou, não acabou a CRL, o próprio Drew já desmentiu Calma aí que eu vou falar tudo que nós temos aí de informação da CRL e mostrar muita coisa legal Bom, primeiro vamos começar em outro lugar, vamos lá pro Twitter no momento que foi anunciado aí a CRL CRL começa no dia 19 de setembro. Tá aqui pra vocês, ó. 19 de setembro, CRL começa. Estamos de volta! Eu estou aqui no, no Twitter oficial do Clash Royale para o competitivo, né? Chama Esports Royale BR. Tudo em português, se quiser seguir lá, segue lá. Mas, Brunão, quais são os times que estão confirmados para essa segunda temporada? Bom, vamos lá então. Nova temporada igual a novos campeões. Que equipe vai dominar nessa nova temporada? Então temos aí confirmados. Os mesmos times, Chivas, Queen Real Betz, Dignitas, Misfits, Pen Gaming do Brasil, SK Gaming, temos também o time da Space Station, atual campeão, e o time do brasileiro do Samuca. Também tem a Team Liquid, a Team Queso e a Tribe, galera. Esses são os times confirmados para CRL Oeste de Outono agora, rapaziada. Bom, vamos mandar mais um pouquinho aqui para ver porque eles anunciaram também o Fantasy Royale, a gente sabe que é aquele, aquele game que a gente joga de dentro do jogo Eu tava agora na tela dele, onde você escolhe os jogadores que você é, acha que vai dar muita coroa Vai derrubar muita torre e você aposta neles e de repente no final da competição Se você conseguir ser o, mais, o que tem mais coroas, você consegue ganhar mil gemas É incrível, mil gemas é bastante hein galera Bom, avançando mais um pouco aqui, a gente já sabe também que a premiação 225 mil dólares, que beleza, manos! Bom, vamos lá. Ah, mas Brunão, qual o formato que vai ser a nova CRL, mano? Vamos lá, então, mudou, né? A gente sabe que a última, o formato era 2v2, 1v1. E se preciso, se empatasse, aí sim teria o rei da mesa, rapaziada. Bom, agora não, nós temos uma mudança. Primeiro set continua o 2v2, em melhor de 3. O segundo set já muda. Vai ser o rei da mesa. Então, o rei da mesa no segundo set. Então é 3 contra 3. Quem perder, cai fora. GG. O terceiro set, aí sim, é 1 um contra 1. Um e também. Em melhor de 3, galera, beleza? Então definidos os modelos aí, o, o formato da temporada regular Que é aquela fase de, de, de grupo, né? Que é um grupo só agora, a gente vai ver também sobre isso daí Bom, playoffs, ah, classificou, vamos pros playoffs Aí muda, porque aí é melhor de 5, galera Melhor de 5, o primeiro set, aí não teve mudança, hein Primeiro set, 2v2, segundo set, 1v1 um Terceiro set, 1v1, um quarto set, 1v1 um E se preciso, aí sim, o quinto set, o rei da mesa Então, no, me, no B of 5, no, no best of 5, no melhor de 5 Aí sim, nos playoffs, vai voltar como era antes, né Com o rei da mesa no último, se precisar Pra desempatar Bom, eu achei muito legal, achei muito bacana Porque aí, no, na temporada regular A galera vai precisar do time todo Praticamente, né? Então ele precisa do time todo Pra poder mostrar o seu resultado E não só dois jogadores, três jogadores brilham, né? Então, fica dessa forma Bom, vamos lá então, vamos agora saber Como vai ser, como vai funcionar A CRL, vamos lá então Ninguém vai querer desperdiçar essa oportunidade para chegar no Mundial As quatro melhores equipes da temporada de outono Vão representar a West A West, né Nas CRL World Finals Na final do Clash Royale World Finals Que time você acha que vai chegar às finais mundiais? Então vamos lá, são 10 equipes confirmadas Eles botaram ali as 10 equipes Também temos confirmados ali Que 6 equipes vão para os playoffs 6 equipes vão para os playoffs E não somente 4 como era antes, né Então sabemos que 6 vão para os playoffs E das 6 4 vão pro Mundial, tá ali embaixo, ó, 2020 CRL Finais Mundiais 4 equipes, então do, da Oeste, 4 equipes vão representar lá no Mundial E aí 4 da Leste, então dos 6 que estão no, nos playoffs Só 2 vão cair fora e vão ficar 4 equipes que representam a Oeste lá na final Mundial Muito top, muita chance hein galera, gostei demais, muita chance pra se dar bem Bom, e aí, o, a, hoje, um pouco mais cedo, eles colocaram quem quer ver quem, quer, quer ver quem serão os primeiros a entrar na arena. E agora, em primeira mão, eu vou mostrar pra vocês quais são os times que vão jogar na primeira semana. Pra você poder montar o seu Fantasy Royale. Bom, dia 19 do 9, tá aqui, dia 19 do 9, primeiro jogo no sábado, primeiros jogos. No sábado, então, teremos Team Liquid contra Queen bets Pain game, os brasileiros, contra Space Station. Team Queso contra Misfits. E tem os horários, né? Então, 10 da manhã, 10 da manhã ali, Pacific Time. Então, vai ser 2 da tarde, como é normalmente aqui no Brasil. E aqui é o horário lá de Los Angeles, galera. Então, lá são 4 horas a menos. Então, aqui no Brasil, será 2 da tarde, hein? 14 horas. Team Liquid contra Queen Real Bats. Gaming contra PlayStation, Team Queixo contra Misfits. Esses os jogos de sábado. Ah, mas e domingo, Bruno? Não. Tá aqui embaixo. Dignitas contra SK Gaming. Tribe Gaming contra Chivas Esports. E Misfits contra Pen Gaming. Então tá aqui pra vocês os... Os times que jogam no domingo No domingo, então a Pain Game joga no sábado E no domingo, olha que legal Hein galera, vai ter muito jogo Aí para os brasileiros se Deliciarem, aqui tem as próximas Semanas também, então tem a outra semana E aí você vai ter aqui as semanas para vocês poderem ter A data certinha olha, ó, 24 25 do 10 Aqui a semana 7, semana 8 E aí aqui os playoffs Aqui os playoffs E aqui as finais, então é isso, galera. Bom, vamos voltar lá pro jogo agora, porque é o seguinte: agora eu vou mostrar pra vocês é, os, os times que estão confirmados e quem está nos times, galera. Bom, vamos aqui em esportes e aqui embaixo a gente já tem o meu Fantasy. Eu coloquei o Lucas X Gamer da PEN, o Air Surfer da Misfits, o Vitor75 da PEN e o Samuel Bassotto da Space Station. Esse é o meu time pra, pro Fantasy na primeira semana, hein? Bom, vamos lá então, vamos dar uma olhada aqui, ah, acho que é aqui, eu vou querer ver, trocar, vou botar em trocar só pra mostrar pra vocês os times que estão aqui, hein. Bom, primeiro time, o Chivas Esportes. ele vem com o Adrian Piedra, o Diego B, Kevin R.A e Pompeio 04. Então o time do Chivas teve a entrada do Diego B e do Kevin R.A, saíram aí o Anaban e o Richard, esse é o time do Chivas. Green Bats. Tem o Sam Belkin, o Diego E, o Michifu e o X Pedro 15. Saiu Yerai entrou o Mishifu, hein, galera? Bom, dignitas, temos aqui Flash, Código, Lince e Bale, né? Um time muito forte também, mas vamos ver se vai dar bom nessa temporada. Misfits, segundo lugar aí da, da temporada anterior, da primeira temporada. Air Surfer, Wings, Schwarzen e Bob The Rock, hein? Muito bom, eles perderam o Razer, né? Perderam o Razer e colocaram eles aí, eles estão aí o Schwarzen e o Bob The Rock entrando no time, então, hein? Os dois jogadores entrando no time. Bom, time da Peng Gaming que foi modificado totalmente. Saíram aí o Lucky Dubbs, o Coca, o, o Renan Cava e o Surge TS. Entrou o Sweep, o canadense, Lucas X Gamer, Vitor 75 e o Wallace. Na SK o time é o mesmo, Rave Morten, Opsan... E Sérgio Ramos Space Station, time campeão, atual campeão Não teve mudanças A Crap The God, a lendária dupla 2 v 2 E o Samuel que tá bombando Tá voando E o Lapocati, então dois times muito fortes Team Liquid, também Uma pequena mudança Canário, Egor, o Diego B foi pro Chivas Então no lugar dele entrou o Razer. E joga ao lado do Surgical Goblin. Então o time vai ficar mais reforçado ainda com o Razer no lugar de Diego B. A veio exatamente igual. Beniju, JP, Kutiku e Ruben. Lembrando que o JP e o Ruben foram campeões agora da Branchion Cup. Então vem forte também. Tribe Gaming, Buffmack, Jupiter King, TNT e Asiles. Time forte, sem mudanças também, hein? Esse foi o último time. Então, e você? Qual time você acha que vai Vai ser o seu time no Fantasy Royale O meu já tá definido Já vou dar o concluído e com certeza Vai, vai Eu vou torcer aí pra que eles me deem algumas Coroitas, beleza? Então tá aqui Meu time, e ó galera, já tem aqui ó Team Liquid contra Real Betis Daqui 7 dias e 22 horas Daqui uma semana, rapaziada então é isso, mano Esse aí é o resumão da CRL Ah, mas o Bruno, você não falou se a CRL acabou Não acabou, rapaziada A CRL não acabou Ela continua também Em 2021 Será que vai ter mudança? Será que vai acontecer tal coisa? Que aconteceu? Calma, nem, nem começou essa temporada Vamos terminar essa temporada, vamos ver o Mundial E aí a gente pensa em 2021 Mas uma certeza eu tenho Não acabou a CRL Pode ter mudanças? Não sei. Mas não acabou. Bom, é isso, rapaziada. Fiquem ligados. Porque com certeza vai ter muita emoção. E com certeza em primeira mão. Bruco, Bruco vai estar tá lá narrando pra vocês a CRL. Bruno Clash e na narração da CRL de outono. 2020, então é isso, manos Muito obrigado a todos que estiveram por aqui Deixe o seu like, se inscreve no canal E é isso, um abraço Falou e foi Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se Inscreva-se